Então, fala galera, Craft City! Bom, este vídeo está sendo gravado dia 16, numa terça-feira, quando este vídeo será lançado. Faltam 3, 3, apenas 3 dias para The Last of Us Part 2 chegar. E é isso, vamos lá! Número 1, o maior animal de que se tem notícia. O maior animal que já existiu no mundo foi muito provavelmente uma baleia azul, de 33,5 metros de comprimento e 190 toneladas. Bom, sabemos que baleias são muito grandes e eu acho que a azul talvez seja a maior espécie, dado essas medidas. Número 2, o animal mais feio do mundo. Esse aqui eu conheço, ok? Tem uma imagenzinha aqui dele. E eu conheço, eu já vi esse peixe aqui em, em fotos aqui, não lembro da real O animal mais feio do mundo, segundo o site Ugly Animals Preservation Society, é o peixe-gota Também conhecido como peixe-bolha, pela cara Talvez ele não tenha curtido muito a piada A cara desse peixe é muito, é muito boa véio. Parece que tem um narigão aqui, triste, tá ligado? Oh, mano, por que me tiraram da água, véio? Número 3 O pássaro mais comum do mundo A kélia de bico vermelho, ou tecelão de bico vermelho Encontrado em algumas regiões da África É considerado o pássaro mais numeroso da Terra é. Estima-se que sua população possa chegar a 10 bilhões de indivíduos. Caraca. Bastante. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu não estou vendo nenhuma imagem desse bicho, então eu quero ver. Ô, louco, bonitinho. Dá lá. Interessante. 10 bilhões de indivíduos, ok? Bastante. Número 4. O animal mais venenoso do mundo é um caracol. Oi? Acho que era uma cobra ou um escorpião, sei lá. Estranho, não é mesmo? Quando se trata de animais venenosos, pensamos em cobras, aranhas e escorpiões. Exato. Mas o bicho que tem o veneno mais potente do mundo é o caracol. Calma aí. É o caracol do Cone, que habita a costa australiana. Tinha que ser, tinha que ser da Austrália para ser uns um bichos bizarros. Né? A boa notícia para nós é que os acidentes são muito raros. Neste vídeo você pode ver um caracol do Cone caçando. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou estar passando o vídeo aí para você também. It's armed armado com hypodermic needle de veneno. It only gets one chance to instantly paralyze its prey. Caraca, ele paralisa a presa. Ó oh, louco. Foi rápido demais, velho. Olha isso? Venom has to kill fast. The cone snail just moves too slowly to get another chance to attack and swallow its prey. And the venom works just as well on humans. Caraca, bicho é rápido, mano. Mano deixa muito rápido. Ele fica gigante, ele infla, ô oh, louco! Número 5 As formigas vão dominar o mundo, ou já dominar. Elas estão por toda parte e superam de longe a população humana Somos 7,7 bilhões Elas cerca de 10 mil trilhões Caraca, mano! Se juntarmos todas as formigas da Terra e as colocarmos sobre uma balança Seu peso seria quase igual ou até superior ao peso de todos os seres humanos vivos Ok! Tem formiga pra caramba! Número 6 Zeus o maior cachorro da história. O maior cachorro de todos os tempos foi um dog alemão chamado de Zeus, que viveu em Otsego, no estado americano de Michigan. Em quatro patas. O bichinho chegava a e 1 m metro, 1 metro Em duas patas, 2,26m. Seu peso também era impressionante, 70kg. 70 Zeus foi o cão mais alto do mundo entre 2012 e 2013, segundo Guinness. Ele infelizmente não deixou em 2014, nos deixou em 2014 com apenas 5 anos de idade. Nossa! Caraca! 1,12 um de em quatro patas. Isso é louco. The Great Dane with a slobbery Deus. mouth and a big heart, who held the record for the world's tallest dog, has died. Nossa, Only olha. two months shy of his sixth birthday, the official cause of death for the 165-pound dog was old age. His owner, Bimdi Pets, says because olha of isso. their massive size, é Danes grande. are considered elderly at just six to eight years old. E Zeus was as big as they come. In 2012, he made his debut in the Guinness World Records as the tallest dog. Zeus was 44 inches tall at the shoulder, big enough to help himself to a drink out of the faucet, and seven feet four inches on his hind legs. De uma, sete a maior cobra do mundo. A maior cobra do mundo é a nossa conhecida sucuri, que vive na América do Sul. Ela pesa em média 220 quilos e mede entre 3 a 6 metros. Ok. É um pouquinho é gigante, mano. 3 a 6 metros. Oito. O animal menos dorminhoco do mundo. O sono varia muito entre os animais. Um elefante africano, por exemplo... Dorme apenas 3 horas em média por dia. Um dos animais que menos dorme no mundo é a girafa. 1 hora por dia. Ô oh, louco. 1,9 horas por dia. Não é a girafa. Nossa, é a girafa. Ô oh, louco, eu achava que era um morcego. Mas, eu, mas o morcego dorme de dia, né? 9. O animal mais dorminhoco do mundo. Já o tatu canastra é o animal que mais dorme por dia. São 18,1 horas em média. O que equivale a 75,4% de 24 horas. Meu Deus. Se você de vez em quando... Se você de vez em quando acha que dormiu demais, lembre-se do tatu. Dorme 18 horas por dia Ele tem que ser, Ele fica acordado por 6 horas tá ligado? Bebe? Mano, como assim? Como é que ele vai jogar vídeo com 10. Última Uma ilha australiana é invadida anualmente por caranguejos vermelhos A cena parece de filme, mas não é Todos os anos, entre os meses de novembro e janeiro Dezenas de milhões de caranguejos Abandonam as florestas da ilha Christmas em direção às praias Para fazer a desova a migração dos caranguejos vermelhos atrai turistas do mundo todo para a pequena ilha de quase 2 mil habitantes. Olha que da hora. Ai, mais acelerada porque eles demoram demais. Caraca, velho. Eles escalam a parede. Eu não sabia disso. Daqui começa. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau.